Oficina Brasília Funilaria e Pintura E Martelinho de Ouro Através de seus diretores Fagner e Gabriela e Família Vem desejar a todos O Natal repleto de muita paz Contamos com todos os nossos Amigos e clientes Em 2022 Esperamos contar também em 2023, porque a paz deve reinar entre todas as famílias. Feliz Natal e próspero ano novo. Votos da Oficina Brasília Funilaria e Pinturas e Martelinho de Ouro. A toda a população.